Fonte toda, de toda benção, vem um canto me esperar. Dons de Deus que nunca cessam, que vem alto som louvar. Ou oh, ensina novo canto dos gemidos lá do céu. Ergo, pois pois Deus me socorreu e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procuro-me longe do me desce luz maculado e me concessando com Jesus devador Desfeudo sempre faça.